Pra tu, yeah. mano, que é trap? Hey! É só rima, pula, pula, rima, lança o thread. É, hey! se pegar, e hey. mano, agora no regime mais um curo, é só rima, é a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência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 É questão de ser bonito, essa rima tá escrita É não achar bonito fazer um feio E compensar a sua carinha bonita oh! hey, Mano, eu te mostro aqui hey! Você quer falar de freestyle agora eu Vou te explicar como é no free Quando hey! você sabe que eu faço bagulho Agora isso é agulhoso hey! Com conteúdo, se liga, meu cacheado? Eu sou maravilhoso hey! Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas esqueceu de citar tá, assim, seu ego inflado Demorou, você tá ligado, que agora eu tenho De bagulho um pouco, isso é de freestyle, eu sou favelado e preto. Cê tem que entender, não é ego, cê não me achar bonito, quem que vai dizer? aqui ah, tá agora você me entendeu. Você falou que é favelado e preto, o que isso tem a ver com eu? Eu nunca julguei isso. Você tá ligado? Que nós já percebeu? Realmente você fez o um bolo, mas divide a fatia, ah. ele não é todo seu. Ah. Ah. Ah. doido doido grita Vai, vai! vai. Talento tá que você não manja Com essa camisa você tá parecendo um vendedor de suco de laranja Aê, o verso que vai avante Hoje o nordeste vai perder dois representantes oh. É suco de laranja, eu falo por favor Laranja manda seu suco de fruta, sou bique de picador E aí é o rodado oh. tá Não adianta, eu te mato nesse entrevistado. é suco de laranja, eu entendi, meu caro Ô, parceiro, quanto que tá o chip da Claro? Aê, ah. é. Ele vem com dezão embutido, você vai sair na vica Como assim? Como assim? O chip da claro não entendi. Oi, eu sou o zukim. Aê, mas ele não pegou. Polícia sempre está de chala que já enxergou. Oi, eu sou o zuki aqui, aqui no desempenho. Mano, você parece um dublador de desenho. Aí, tô rimando no papel. Quanto que tá o chip da Next Cell? Tá precisando tá à toa. Tá 10 reais, meu mano. ainda vem com rima boa. Boa, ó, o papo do aliado. Então acho que esse daqui do chip vem quebrado. Mano, o que que você tá falando? Na moral, você parece o pega-frango lá do pica-pau. Pega-frango, pega-frango, ei, coiote. Aqui não é pega-frango, a aparência é de frangote. Ei, acho que esses caras não pegou. Pelo amor de Deus, suco de fruta, vem chitambou. Yeeeeey! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É nóis, naquele night. Só no flow, só no flow. Vou puxar, ah. vale a pena. ei quem não deforce e ferra? Ei, quem não deforce e ferra? Ei, quem não deforce e ferra? Ei, ei, ei. Quem não deforce e ferra? Ei, quem não deforce e ferra? Ei, quem não deforce e ferra? ei, ei, ei, Pico ah. do Girai, no diante. Cê tá ligado, vagabundo, tornado e morreu na praia. Não adianta essa exceção. Não ah. meu camarada, na água de coco, mas o seu nariz só conhece a cocada. Ah! Eu esperava a rima brava, sua ah, financinha boa, ah, só ah, não ah, tem ah, melhor palavra. Você fala, ah, a a palavra na verdade, mano, tô o instrumental. Esse cara quer remedancinha, Chama que eu vou te mostrar mortal. Tem, tem, tem, mortal eu não dou Na batida estou pranto Eu sei fazer o canto Vai buscar o gadaire dos Santos hey! Do rap seu vai Não abre as perna que eu passo de cabalão É dois dedos no cu Esse cara falou de italiano e do Santos meu mano agora a cidade fica só Já que a esporte não é mais Dayana do Aqui é só pro Pega a visão Mano, ei Na verdade você é aguenta tá dos anos, a minha preta Essa vida é me representa Não tem problema, meu amigo Agora é a rima, é a underground Você não é popó, você é pó Minha rima é seguinte, causa um nocaute Vou desse jeito, você tá ligado? Minha rima é pra tu, então entenda Você é popó, eu sou Anderson eu, eu vou morrer que nenhuma ah, lembra Que causou nocaute, o quê? Eu tô na improvisação E o seu burro casa bem mais dando do que o do anão E aê? Não rima eu te mostro te mostrar porque eu faço esse bagulho aqui, né? Sem improvisar. Barulho pra batalha! Jersey City, o Ciro do trap, ok? Eu mato esse cara. Sabe que rimando você tá sem swag? Eu faço assim. Eu não vou você na MC, sabe por quê? que eu te mato no free? Eu já é o Jaya que fica pru-pru-pru. Brems matas ou não drop, que é pri-pri-pri. Display o faço e Sabe que eu já fiz em cima, nego, né? eu faço essa rima. Sabe que é um fato, essa parada é muito louca, Sabe você se você alucina, até porque, sabe?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 Aldeia, carai, então meu flow é ra, ra, ra Que isso aí pra tu ver? Consigo fazer isso aqui bem melhor que você Isso é só pra tu entender Que você não consegue Que seu ver se é clichê Mano, cê sabe que eu mato esse M se calma Que isso é ridículo Como é flow que não quem acha Essa merda você aprendeu comigo <risos> Eita porra, que piada engraçada Você fala isso, mas calma meu mano Que essa rima pra mim foi só uma presepata Rá, rá, rá, sabe que eu já rimo de conteúdo, eu sou rico Então fica rá, rá, rá, te bati Conta tudo pra sua mãe, Kiko ah, Mata esse MC que é não Não conto nada pra minha mãe, até porque meu freestyle cai, meu tesouro Porra, tenta tá fazer mano, eu mato essa batalha, mano, aqui por favor?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 Sabe que aqui você é frágil, mas mudou de lá porque era fácil demais Atacar, então te bater é muito fácil oh, oh. Sabe que agora cê falou que você tem a rima vassaladora Você falou que é assassino calculista Hoje o 15 quebra a sua calculadora oh. Ei, hey, quebra minha calculadora, mano, agora que cê não sabe nada uh, Você é o 15, você não consegue porque no freestyle cê não soma na levada mano, oh. hey, uh, Esse é o poder no apetite uh, Hoje eu tô apetitoso no beat, faminto pra matar o 15 Agora achar o 15, tá ligado que você é uma meretriz? Sabe quando que você vai matar o 15 quando na sua calculadora achar a raiz? Oh! Oh! Sabe que eu mostro a improvisada? Chama. Eu posso chamar a raiz, se você não ver a raiz, você vai Aí. ver minha quadrada. Oh! Você falou? Ah. Aí. Oh. Vai! Aí! Falou de raiz, mano, agora cê falou besteira Eu sou raiz, cê falou de baiano, então pega no chão e segura a rasteira Você não sabe nada hoje Eu já tô na missão Não é quadrado eu te quebro e hoje eu paro sua circulação Você falou ó oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. falou de da rasteira Sabe que aqui você é um cabaço Mas aqui eu sou capoeira Cê tenta da rasteira, isso que vem na sua cara é meia lua de compasso Tá ligado, mano, que aqui você caia Cê sabe que aqui você é laia Hoje você vai tomar um rabo de arraia Mano, você falou, só que você Pra mim é o shit, você dá a meia noa De compasso, só que você perde o compasso Do beat Caramba, você não menor uh, Sabe que cê no swinga Se é beat trap capoeira Eu criei porque eu sou mestre bimba vem, uh! ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah, vem eu encaixo no beat É capoeira, você tá confuso Pelo visto eu bati tanto nesse cara aqui na sua cabeça tá faltando parafuso Ó ó ó E você falou que é o Mestre Bimba Na moral eu tenho dó Você é o Mestre Bimba Eu sou Mestre gigante Derrubo 6 cara numa pernada só oh, oh. Aê, aê, aê. Claro que eu pedi o parafuso, porque nesse freestyle cê não cabe. Claro que eu pedi o parafuso, eu sou maluco e só os loucos sabem. Pega oh! a... Não adianta, cê sabe como é que eu conserto. Eu pedi os parafusos no trap e eu sou a máquina do trap. Você quer fazer, só que não dá bebê, te mata, essa é a gratática Cê te para pra pensar, te matou de dois a zero, é a matemática Pra bater você ficou fácil, ok, u Percebeu que agora eu tô no pote, hein, u, ei Olha só o estilo do Magri, o primeiro a se bater comigo logo cheio de ontem